O nome do jogo é Foot Golf. O objetivo do jogo: fazer o um circuito de três caçapas ou três buracos em menor número de toques possível, utilizando os pés, ok? A jogada foi boa. Agora o Vai, Pedro, certo? Ah! Nossa! Senhora! Aí, se não pra próxima agora, né? Lá pra lá pra mim, rainha, ali, balança, Espera um pouco ele agora, deixa o David chutar. Vai, chuta. Vai o vermelho agora, ele tá na vez. Boa! Deixa parar. Quem é o próximo? Oh meu de primeiro, hein? Legal. Deixa ela voltar, ela vai voltar, ela vai descer, ó. Quem tá na vez agora? Então vai, tenta aproximar lá. Uh! Quem tá na vez? Aê! Legal! Vocês terminaram os três ou não? Vocês fizeram quanto, quantos toques fazer pra 30. chegar aqui? 13? É? Legal, uma boa marca. Começa outra agora, começa a contar de não, volta. a gente vai pra lá agora. Tá. Agora 13. Vamos três. Bem fraquinho. Nossa. Deixa pertinho o lado. Dá um fraquinho, não joga muito forte. Ah, é, é. É. Ó, tá bem pertinho. Quem tá na vez? Morena. Ó! Ou Uh, ela. Vai, vai! Quase. Não adiantou só tocar na bola. Vem ah, ah. aqui agora. aí Vamos pra próxima vamos pra próxima. Aê, Pedro Gabriel! Tá tirando onda, Pedro Gabriel!